Um chave para o banho. Olha a chave! Não se diz Mande! Se diz que? É. Que? Olha e veja pra mim se secou o lençol que eu pendurei no varal. Já está seco. Traga aqui! O que foi? Aqui, pessoal! Está procurando o quê? A velha atrevida. Ela pediu que... <risos> está vendo, Chaves, por que bate em você? Que? Comigo. mande e não se diz mande se diz que que eu estou aqui não seja tão bicha Como pode né nem o chão está tão sujo como suas mãos o oh, hoje não mas antes de ontem quando eu tô para preceitava... Vai vá lavar essas mãos imediatamente <risos> vai, vai, vai lavar essas mãos logo Alice essa paz é todo que os guerreiros Querendo. Não, querendo, mas Bubonco, você não me arrebenta um feijão! <risos> Olha papi! O meu vestido vinho! Porcaria! Pois saiba que todo mundo já me cumprimentou! E mais, até o Chaves me cumprimentou! Olha! Este elemento cara de pau. A polícia ah. A gente tava brincando de linha ah. e, e a arinha era o professor girafales Pra mim sempre são os piores papéis Que bosta Não, é o papel mais gay. gay Não é? Ai, não é verdade sim. Porque assim, você chegou em primeiro lugar Você ficou em primeiro lugar? Sim, sim. A arinha perguntou quantas patas tem uma Atrivida E eu respondi 700 Mas as aranhas têm 70 patas Isso a quinha me disse depois, né? Então como foi que você tirou o primeiro lugar? Porque eu respondi que tem cinco. Como hum. pode, né? Que então tal a gente ajudar os Zinacha a tomar um baninho? <risos> Olha, Ziguinha, onde é que eu jogo? Aqui no pescoço. Você mas o que, que você fez? E você me diz, Zinacha, Eu não água aqui no pescoço. Mas não em mim, Pops, no sus. Ah, eu vou me esconder aqui, mas ele não me vê. E como você vê? Não, então eu Rapaz do céu! Olha ele, ele vem aí, ele vem aí, vai, vai! Seu Asno! Seu aí, que bosta, hein? Eu queria molhar os lábios. Fez de propósito, se. Mentira, eu não fiz de propósito! Vocês não vou ver que dar um banho no nada! Né? Ainda por cima você me chama de mentirosa, não é? Claro que não! não. Pois você vai ter.